Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Solzinha. Eu sou a Sonzinha. Hoje vou mostrar como fazer dois modelos de máscara de proteção de tecido e com o molde de um prato chamada Vico de Pato. E eu vou colocar no meu rosto para vocês poderem ver. é só usado pela parte da frente e este é outro é de dupla face tanto pode usar pela parte da frente como da parte de dentro e são muito fáceis de fazer se gostar, carregue em gosto e se não está inscrito eu convido a inscrever e ativar o sininho que está aqui ao lado para quando eu editar um vídeo vocês receberem uma notificação e ficar a parte dos meus tutoriais e partilhe com os amigos que ajuda a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos, 100% de algodão. Eu optei por serem diferentes, mas pode ser igual. A medida deles vai ser o molde deste prato, que o diâmetro dele é de 24 caneta ou lápis, dois elásticos com a medida de 25 cm cada um, eu optei por ser rolinho, mas pode ser outro elástico, alfinetes, tesoura, ferro de engomar e máquina de costura. Juntar os dois tecidos, colocando direito com direito, o prato por cima dos dois tecidos, riscar com a caneta ou com o lápis, o meu já está arriscado, como vocês veem, Vou alfinetar por todo e vou cortar pela marcação do molde. Vou tirar os alfinetes. Estes dois tecidos eu vou dobrá-los a meio, dando-o do avesso. Vou vincar com os dedos. cortar a meio ficando duas metades este aqui vou dobrar novamente ficar aqui um pouco com os dedos e também vou cortar duas metades, tenho dois tecidos diferentes, juntei os dois tecidos iguais e este também, porque este vai ser o exterior e este da parte de dentro, eu vou optar por ser assim, se fosse da mesma cor, não tinha que fazer isto, este é o molde que é para uma máscara e este aqui vai ser outro, que eu também vou cortar, O molde do prato são duas máscaras, este também vou fazer igual, tenho aqui duas máscaras. Eu agora vou fazer uma, vou juntá-los direito com direito, vou alfinetar e esta parte aqui redonda vou cozer na máquina, rematando início e fim e vou fazer a mesma coisa a este. Vou cozer esta parte redonda, rematando início e fim. Já estão cozidos os dois, agora vou abrir. E esta costura vou também abrir com os dedos, fazer aqui um pouco de pressão. E a de cima também. Eu vou fazer igual a esta. aqui do meio, vou fazer aqui uns pequenos golpes vou também fazer esta fiz aqui só uns pequenos golpes agora vou abrir novamente e vou juntar direito com direito esta costura vou juntar também costura com costura esta costura também aberta alfineto por todo. Abaixo também convém ter o mesmo cuidado de colocar costura com costura e deixar estas abertas. Vou à máquina de costura e vou cozer por todo, exceto aqui nesta parte ou nesta. Vou deixar ficar uma abertura para poder virar para o direito. Mais ou menos uns três dedos. Já cozi por todo, deixa ficar esta abertura para poder virar. Aqui os cantinhos, os bicos, vou cortar. Este também, virar. Aqui a costura está certa. Vou passar a ferro e meter também esta abertura para dentro. Vou à máquina de costura e vou cozer por todo e fechando a abertura. Já cozi por todo, não esquecendo de rematar em início e fim. Estas pontinhas vou medir daqui para dentro 1,5 um cm e, e este também, cara, com um alfinete. Também vou virar para dentro, afinatar para dentro, pela marcação do alfinete e afinatar. Vou à máquina de costura e vou cozer daqui aqui, rematando início e fim e aqui também um bocadinho. E deste lado vou fazer igual. Já cozi, aqui e aqui, deste lado também agora vou enfiar aqui o elástico vocês aqui também podem enfiar o outro elástico mais largo vou dar um nó Depois de fazer os nós, eu queimo com o isqueiro, aqui as pontinhas, para não correr o risco de abrir. E agora o nó vou colocá-lo aqui dentro. Este também. E está finalizada. Vai ficar assim. Esta máscara só dá para usar deste lado. Deste lado não, por causa dos elásticos. Está é uma máscara feita. Vou ensinar a fazer outro modelo, é do género, dá para usar dos dois lados. Além do tecido, também vão precisar de um elástico, que eu optei por ser agora este, 25 cm cada um. Vou juntar os dois tecidos com o mesmo padrão, ficando direito com direito. Vou alfinetar este também, direito com direito. Vou à máquina de costura e vou cozer esta parte redonda e esta aqui também, rematando o início e fim. Já estão as duas cozidas e vou dar também os pequenos golpes no redondo. Não aqui na parte de cima nem aqui, só mesmo aqui no meio. Já dei aqui os golpes, deixei ficar aqui mais ou menos um centímetro e meio, aqui também. Vou abrir costura ao meio e vincar com o dedo para poder abrir este aqui também e o outro vou fazer igual. Agora vou fazer aqui uma marcação daqui para dentro 2 cm e daqui para dentro também outros 2 cm. Vou marcar com a caneta. Aqui também. E vou unir esta marcação com esta, assim, aqui para aqui dois, daqui para aqui dois, e unir. Vou cortar, ficando assim. Este, vou fazer igual. cortar, agora num dos tecidos eu vou colocar o elástico aqui na pontinha, depois coloco a outra ponta também aqui, tendo cuidado de colocar o elástico assim, portanto eu agora vou à máquina de costura, vou, vou cozer o elástico aqui nesta ponta e nesta aqui, e aqui vai ser igual. O outro elástico vou colocar deste lado também. Eu vou ser Ficando assim. Agora, os elásticos vão para dentro. E a outra parte vou juntar direito com direito. Esta costura tem que estar aberta, não se esqueçam. E esta costura com esta. Uma em cima da outra. tar por todo. Já alfinetei tudo, vou à máquina de costura e vou cozer por todo, deixando de ficar uma abertura, mais ou menos três dedos, depois da costura e antes de chegar ao elástico, uns três dedos. Já cozi por todo, deixando de ficar a abertura para poder virar, vou agora virar para o direito, a costura está certinha. Vou passar a ferro e meter a abertura para dentro. Já está passada a ferro, vou à máquina de costura e vou cozer na beirinha por todo e fechando aqui a abertura. Está finalizada. Esta mais tanto para usar pela parte de frente como da parte de dentro. Com o malto do prato, duas máscaras, portanto, ou seja, esta é de dupla face e esta não é. Espero que tenham gostado e se gostou não se esqueça de clicar em gosto e deixe ficar um comentário. Muito obrigada por ter assistido e até breve. Beijinhos!